E é, Mas é algo que é muito poderoso e pode ajudar bastante Tá bom? Fica comigo até o final que Nós vamos desvendar esse mistério até o final, beleza? Mas antes eu quero aí te pedir que se você ainda não é inscrito Você possa se inscrever Compartilhar com os seus amigos Pois o conteúdo desse vídeo pode ser importante para eles também E lógico, como você vai gostar desse vídeo Você possa dar o seu like, tá bom? É, então, é o seguinte é, Um dos fatores muito importantes é, Para se fazer vendas E é, para você vender produtos serviços e é, ficar conhecido no mercado é uma coisa chamada relacionamento tá eu trabalhei muitos anos na rua né eu era vendedor de, é, de refrigerantes né numa empresa aqui em São Paulo e toda semana eu fazia visitas aos, aos meus clientes né e ali conversava, brincava né, e acabava fazendo uh, as minhas vendas. Isso através de relacionamento. E isso é uma coisa muito importante. tá? E como é que você pode fazer uh, um relacionamento com as pessoas? Por exemplo, no meu caso, eu estou usando aqui o vídeo. tá? Você está me vendo aqui, né, eu estou conversando com você. Né? Você que acompanha meu canal, que é inscrito Isso é o meu relacionamento Toda vez que eu faço algum vídeo né? Algum vídeo novo, com algum novo conteúdo Isso é... eu estou te trazendo alguma coisa nova Isso é a minha visita né? Isso é a minha visita Lembra? Eu era vendedor e fazia as visitas semanais Toda vez que eu gravo um vídeo é a minha visita Estou te trazendo um conteúdo novo né? E... Isso é relacionamento né? Então essa é a parte mais importante que você pode ter com o seu cliente ou com o seu lead né? Aquela pessoa que eventualmente possa ser o seu cliente tá? é, A parte de relacionamento Então você pode, por exemplo, gravar um vídeo é, Você pode fazer um post no Facebook Você pode fazer um post no Instagram você pode fazer um post é, no seu site, no seu blog, caso você tenha um. Né? Então, tudo isso é a sua visita, tá? E é, isso você enviando a sua mensagem, tá? E como é que você retorna isso, tá? Você faz através de, de listas, tá? Listas é, de WhatsApp, é, de e-mail e listas de manichat, por exemplo tá então você utilizando dessas listas então esse é o retorno do seu para o cliente tá ou para as pessoas que querem saber mais tem dúvidas é, que querem saber algo sobre aquele assunto ou aquele produto como adquirir é, uma série de coisas porque as pessoas têm dúvidas né e isso é importante você sanar as dúvidas e isso se chama relacionamento tá porque, afinal de contas, você que está me vendo, agora você é uma pessoa também igual a mim, certo? Então, isso é importante você é, pensar que existem pessoas tá, do outro lado também, tá bom? Se você gostou aí desse vídeo, pode dar seu like, inscreva-se e compartilhe, tá bom? Um grande abraço, se quiser fazer algum comentário também, fique à vontade na aba de comentários, beleza? É isso aí, muito obrigado, um grande abraço e até mais.